Você fica morto É porque o André conseguiu chegar no topo. Por isso, meu parceiro, aqui é sem pop. Hoje a NASA vai virar um super hip hop. Sabe qual é o engraçado na vibe? Não é o super hip hop. Ai, é o super hip hop. A favela tá no topo. Eles falam Escutável, eles jogam na net, jogam Você viu? Eu falei nessa parada. Ele se contradiz na rima improvisada. Quando olha, nego grita, pensa pra fazer a manjada. Ele fica pergunta, o arrombado respondeu nada. de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD rapaziada tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Você só ganhou o terceiro round por você me chamar de branco Nessa sua rima, você só tá atuando O preconceito tá aí, você só tá estampando Mas ele só importa quando tá te machucando Não, não papo esquisito, você não os problemas de meu amigo na tacacidade Através da sua cor comentou com a dificuldade Demorou, parceiro Eu vou fazendo acontecer Eu sou branco mas eu sou bem mais rico Olha que você. Você tá entendendo? É, parceiro, eu sou raiz Para de olhar pra minha frente e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Irmã do um amigo inteiro Aqui, aqui, tu é Ficais Ele pode ficar com uma patinha de bolo Mas o gordinho dá pra lá Não vem depurando demais Ô, oh, parceiro, você tá Eu sou branco, mas sou pobre e vim da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa ah! Sou o meu irmão da mente tá atrasada Pelo amor de Deus eu vou além, que papo de direita Vá falar isso também quando convém Ai! Agora eu sou errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito comigo é feio, quando você faz é bonito ah! Ei, eu mato mentiroso igual o Pinóquio Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio ah, mata suave eu derruba a sua torre Chegou na base bem suave, tipo sabão dovo Então eu dou um close A batida até parou Mas MC é a favela, a capela continuou Então volta DJ do França Que esse MC eu mato e acabo com as esperanças Esperança não vai acabar Ela é a primeira morreu morrer, a primeira a matar ao final das contas é a luz de Jesus pra os cria do santa cruz você mais... essa modalidade vai desenrola foco e boa versatilidade até porque eu paro e penso minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio oh! <tose> em silêncio eu amo como Jesus mas a sua luz pra mim nada adianta porque você é cria da batalha do santa cruz mas o peso no meu ombro mostra que minha cruz é santa oh! Oh! quanto aqueles do topo eu sempre aguardo. O foda é que o nosso fardo é fazer 10 vezes melhor. Eu para melhor. Realmente, pra quem for eu sou favelado é o seguinte. Eu faço 10, 15 e se precisar vou fazer 20. Então, a gente vai saber. Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei pelos caminhos, trilhei. Um príncipe no índice pro meu filho ter A coroa eu conquistei, mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim, para carregar o fardo, para ser um príncipe do fim. Oh! Viu arte da guerra Toma no cu Porque sua rima é em terra. Mineiro acima do céu WM abaixo da terra é o que você vai fazer Te matando e continuando Só por lazer Um salve pro ferreira E um salve pro mineiro Hoje você tá ferrado Porque eu sou o ferreiro Você é o um ferreiro Pode ir para, não aliado. Mas fica aqui mandando Meu verso improvisado Tô embaixo da terra O verso não enguiça Cuidado onde você pisa Eu virei areia multediça ah, Então é eu sou a gota de água, o capto no deserto Você pode ser a areia, a Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça Você cobra por justiça, eu vou sem malícia Pego o microfone e grito foda-se a polícia É sobre o deserto, encontrei o oásis E a paz do meu exército é o hip hop e essas bases É verdade, quem tem promessa não morre Protestar com medo é fácil, mas você morre Agora eu vou falar que pra mim é um Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão Agora aliado Ninguém eu faça isso pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô surpreendendo. ele O mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência Se é fragança eu sou a essência. Eu sou a resistência mas não falo que eu sou isso Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso De campo ah! tipo, tá Cê tá ligado que aqui não tem desculpa, até porque são os melhores do Brasil e o nosso FC não é seu cuquinho da altura. Ah! Tá Cê não entendeu o que eu tô avisando o cenário. Eu não tô no meio de campo, o me hipocampo, meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário. Ah! Ah! Tá mas se tu quiser, eu trago a parte pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um pátio, mas eu pinto ali pra Só que você tá ligado e agora nessa você já perde pro prato vai deputado, você não joga mais seu jogador aposentado. você joga você, fica do jantar na linha. Como aí a volta, volta e já tá deputado, jogando você pra em linha. Eu o seu deputado, mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? A gente vai nunca consegue apagar a minha história tá ligado que agora se mete pro Que ele é avançado e não deixa pra depois ninguém se pudesse que em 94 e também não vai ser em é 2028 vai ah! entender é o otário? em 94 teve a Copa pro Brasil em teve... 2020 Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito ah, São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os se sempre falam Mas todos homens nesse copo no final, tomam um pau ah, ah, ah, Vê Deus, o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô suave de abandonado Mas eu sei o meu sonho, isso aqui é que eu sou predestinado Talvez, se o cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu Ah, pera aí, Ah, peraí, nesse time tá faltando ah, Go! Oh.